É a nuvem no meio. Ou eu olho do lado do sol e vejo tudo iluminado, eu posso olhar na Terra e falar que está nublado, tem hora, tem hora que não está nublado. O quadro a ser analisado é o mesmo, só que o ângulo de visão é diferente. E nós enxergamos a partir da eternidade. No caso é do da... copo de mesmo. Não importa se... se a nossa consciência é Deus, se a pessoa aceitou isso, não importa que não esteja aparente isso. Não importa que a verdade é essa. Se é verdade, por que eu vou afirmar a inverdade? Para que perder tempo com a inverdade? Mesmo que aparentemente ela esteja à nossa frente. Tá, tá. Então, a nossa preocupação é de, mesmo que a aparência mostre tal coisa, a verdade não é aquela, então a gente descarta. Não interessa. Isso é um exemplo. Eu tive uma intenção de saúde, a pessoa está com um problema de saúde. Então é o que ela faz? Ela fica assim, é, mas na aparência eu tenho esse problema. Percebe onde entra a falta do princípio? Tá? Se ela tem a consciência de que o Universo que não é como se mostra tá? Então ela vê aquele ser lá com tal problema de saúde que ela tem aqui dentro Se ela faz esse mecanismo que nós estamos falando aqui Só existe um sonhador olhando esse quadro todo aí, que, inclusive Eu estou acreditando que tem essas pessoas todas aí no mundo Nascendo, tendo problemas e tudo mais E eu também tenho um ser é, ...carnal com problema físico. É o mesmo sonho. É um só. Se esse aqui despertar para a realidade dele... ...esse despertar, esse quadro desaparece... ...com o sonhador junto. Por isso nós falamos no começo, que na verdade... ...esse ser aqui, ele está dentro... ...da mesma tela. Agora, o mais importante Quem tem aquele capítulo 5 do Maé É o capítulo 2 o despertar do sonho tá? Eu coloquei lá que Qual que é o sonho que existe na verdade Estou falando que só existe um sonhador Se só existe um sonhador E se acabando esse sonho aqui a coisa está resolvida Então, a questão não é mais de corrigir ninguém no mundo, não é saber se vai ter mais um milênio, né? não é saber se tem algum mestre que o mundo vai acabar. Quem é esse mestre aí? Onde é que ele está? É? Ele está tá circulando por aqui, ó. aqui na não, não. presença ele não é está. Esse, esse suposto mestre tá? ele está circulando no universo aparente de alguém ali, então. É... É... Quando nós despertamos disso, todos os seres que aparentemente estão vivendo aqui, todo mundo pensa que está vivendo aqui com esse corpo, não é? Tá tá? é? que que que O que é que que consegue pessoa se todo Se todo que é, encadrasse, por exemplo, esse mundo nosso, esse mundo que que que com todas as pessoas que que Alguém quer? Quem que acredita que esse corpo, do jeito que ele se mostra, ele é está vivo? Todo mundo acredita nisso. Do jeito que esse corpo se mostra para nós, ele é está vivo, né? Então, uma qualidade toda. todos, então, se se acho que vai sair é a verdade aí, de novo. Tá, agora. Tá. está tá, valendo? Tá, tá. é está é. valendo? É, está Porque, então, é por isso. Com essa frase de meu reino, não é deste mundo. Eu aí, quando chegar nesse ponto, quando eu vejo toda essa humanidade morta, aí eu penso, como pode existir um livro tipo de consciência? Se eu tenho, não querer, eu sou, falar que eu sou, não é Eu sou essa consciência. E porque o outro não é também. É isso, isso e cada Mas isso. E ah. que é da minha É exatamente o que eu estou falando aqui. Quem é que está enxergando isso aqui? Já tem outro sem da consciência. É o sonhador. O Cristo não enxerga isso. Cristo não enxerga. Então, então, se eu sou o Cristo, eu vejo a, luz. Eu vou a humanidade toda lá. Por quê? Então, como? Explica-se, explica. Então, então eu vou explicar. Esse, esse corpo visível da aparência é. é, tem tanta vida quanto a, a vida do ser é, refletido no espelho que está se movendo. A mesma vida. Aquele que o espelho se move, ele está vivo? É? Essa sombra está. Faça o braço vivo no chão. Está vivo? É. Não tem vida nesse braço, ele está vivendo. Mas a vida gerou esse braço de espírito. É aí que a coisa começa a ficar interessante. Tá? Não existe espírito no corpo carnal. Certo? É aí que está é o negócio. É aí que tá o negócio, tá? é tá negócio. Não existe a pessoa pensa assim... A pessoa se destacando a crença, a crença teológica o ser humano é um corpo físico que carrega espírito dentro é um dele. Aprendeu, mas ninguém prova. Né? Ninguém prova isso. Entendeu? O um, um corpo está aparecendo aqui, estou fazendo meu corpo, eu vou chegar aqui para ele, está vendo esse corpo aqui? Tem um espírito dentro dele, Entendeu? Dentro desse corpo que estão vendo, não tem espírito nenhum. Porque esse corpo que estão vendo, não existe. Como é que algo inexistente pode carregar um espírito dentro? Tá? Agora, onde é que eu estou? Então, E aí, e aí que, é é é que é é a gente vai chegar interessante. É fechada, é aí que é é o detalhe. onde é que. É o é isso aí. Exatamente, é que isso, porque não adianta. Nós estamos forçando, eu estou sabendo uhum. é. Nossa. Nossa. que estamos forçando. Isso aí. Nós temos que acabar com essa questão de ler de... falta de verdade profunda e de ver como um mortal comum. Esse que é a questão. Oh, oh, oh, oh, oh. Exatamente, exatamente. Não, é a judicial, vejo, mas a gente tem que deixar de ser o, o, se, o ser humano comum. Não, não, não. não, é? É, é, é, então, não mais, eu não vou usar. Aí entra o paradoxo das coisas. Quanto mais a pessoa descobre isso, mais ela, ela vai ser o ser humano comum. Só que um ser humano comum sem problemas. Ah, não. É, é essa é a diferença. É, é muito Acontece que vai acontecer para esse corpo, não está é. acontecendo nada comigo, é não. Exatamente, com... mas enquanto esse corpo estiver aparecendo como real aos olhos do mundo, tá? ele vai estar em imunido por quê? Porque o mundo sentenciou isso daqui e a pessoa, inocentemente, está, está sendo influenciada pela mesma coisa. É. Entendeu? Ninguém mais vai marcar um encontro aqui esse porão. Vamos marcar um encontro com esse porão 500 anos aqui, por quê? Já existe essa crença lá que não tem esse tempo a nossa. Percebe? Quando é que funciona a crença coletiva? Isso não é uma coisa que você trabalhar superficialmente. Sabe? Enquanto fica a trabalhação no intelecto, tudo bonitinho no intelecto da, da parte consciente do ser, aquilo fica, fica o negócio é bonitinho. Mas não tem aplicação prática. Quando que é o real? É saber que eu marco esse ponto aqui no porão aqui 500 anos. Quem quer marcar comigo? Vou fazer um aparelho aqui. Entendeu? Quando for visto esse tecida Local onde nós estamos, como ele é, daqui 500 anos para a crença que deixou de existir, é agora. Não muda. É. Eu sei que o, o, o intelecto vai é lá, não passa, não? Mas quando, quando for visto aqui essa cena, como ela é, essa cena é a mesmíssima que Jesus Cristo viu há dois mil anos atrás para a crença. E vai ser a mesma cena que nós vamos ver. Porque nós daqui a. Esse porão ficar na história. Nós vamos ativar esse porão. Não, não é claro o rapido, a vida não muda. O que muda é a carência das coisas. E isso aí eu vou colocar que Cristo não sofreu, né? Com o Pablo e com a sua vida. Exatamente, Cristo não sofreu. Não sofreu porque. Se você vai. você vai ganhar. A questão de sofrer, a questão vai sofrer é um negócio. É, pode também relativo. Porque, por exemplo, se nós for encarar da maneira como eu estou encarando aqui, se eu dou o sol pessoal do seu outro, você não sente. Agora, dentro do ambiente de crença, você sente. Então não tem nada a ver o sofrimento com isso que está Não tem com o mundo aparente, não tem nada a ver com a realidade. São coisas que não tem nada. Todo mundo tentou associar isso. na parede. Certo? Ou alguém acredita que Deus criou todos esses rebanhos de bovinos aí para deixar sacrificado? Alguém passa na ideia de alguém que isso aí participa de um plano divino Essa cena nunca existiu. Nunca, nunca morreu um bovino. Certo? Quem é que está chegando esses bovinhos para uma matança? O tal dos sonhadores. Por isso aí você colocou na Bíblia, né? Verão, o um leão passando junto do Cordeiro. Então, imagens simbólicas, vai dizer que onde a pessoa enxerga a aberração, a imperfeição, a harmonia é onipresente. Isso não se altera. Tá? Eu coloquei na introdução do assim como já é lá aquela questão da diferença entre é, transformação e mudança. De minha aceitação, a respeito de algo se eu oferei o meu conceito sobre algo, esse algo não se transforma por causa disso aquela questão que a, gente, que a gente falou antigamente, o pessoal achava que a Terra estava aqui e o Sol tirando em torno dela existia essa aceitação tá? quando o inverso foi provado pela ciência que existia o Sol aqui e a terra que estava aqui em volta dele, o que houve? Houve uma mudança de aceitação, mas não houve transformação nenhuma.